Uh, a prova inicialmente começou um ritmo tranquilo, eu fui bem inicialmente, mas quando aos 10-11 km mudaram de ritmo não, não consegui mudar de ritmo, este ano tem sido assim, não consigo mudar de ritmo, não sei porquê, uh, uma época diferente das outras, o ano passado a época correu muito bem, excepto o Mundial ficou um bocadinho aquém do que eu estava à espera, uh, este ano tem sido assim difícil. Uh, Talvez por ter começado mais tarde, a época, para terminar o curso de enfermagem. Uh, não sei, uh, tenho de ver com o Jorge Miguel, uh, mas fiz o que pude e a mais não sou obrigada. São já é efeitos do trabalho.